O Bitcoin buscou liquidez na casa dos 17.300 dólares e está agora corrigindo conforme previsto. Eu estou num short nesse momento, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou fazendo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de... Deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreve se você não está inscrito e também participe do grupo do Telegram. Também lembrando a todos que tem um grupo VIP aí, tá? A gente está atrasado aqui para poder uh, embarcar o pessoal, mas ainda dá tempo aí. Se inscreve que essa semana a gente vai uh, colocar os primeiros membros aí no grupo para a gente começar. Esse projeto vai ficar bem bacana, pessoal. Então vamos lá, vamos falar sobre Bitcoin. Tivemos aí o fechamento semanal aqui, é, semanal não, mensal, né, pessoal? Fechamento mensal que foi péssimo para o então Bitcoin, né? Outro candle muito ruim. Aqui, fechamento desse mês ficou então na casa dos 17.153 dólares. Agora a gente já sabe que isso vai ser uma resistência aí no mensal para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, guardem esse número na cabeça extremamente importante. Uh, semanal aí a gente tá comigo dá uma olhadinha com o semanal aqui tá longe aqui tá formando um candle um pouco indeciso né mas o que eu tô preocupado aqui agora olhando de olho é nos, te nos tempos menores 4 horas aqui tá pessoal eu tô de olho nesse short aqui que Bitcoin que eu fui buscando aqui nessas regiões que eu falei para vocês no último vídeo a gente também tava aqui com os RSIs, ó e regiões de sobre uh, compra aqui né tanto no quatro horas como também numa hora então para mim aqui com a liquidez nessa região é interessantíssimo a gente buscar ou realizar longs para quem estava em longs, eu não estava em long aqui, tá? devido à questão do, dos mineradores que eu comentei para vocês, uh, mas busquei aqui então shorts porque o Bitcoin já tava, não estava demonstrando força e buscou liquidez conforme previsto aqui nessa região pessoal. Ainda mais esse candle aqui, esse candle com essa sombra aqui, isso aqui é clássico aqui, né, de, de busca de, de liquidez. Então, o que, que eu estou fazendo aqui agora? Ah, outro ponto importante aqui também que eu fiquei de olho, é essa, essa, o Bitcoin buscou, inclusive, o alvo dessa bandeirinha que tinha feito aqui, tá? Quem, não, quem reparou isso aqui é importante, tem uma bandeira aqui, ele buscou o alvo dessa bandeira também, tá? Então, algo que é interessante de, de prestar atenção. Ah, e também Fibonacci, se vocês olharem Fibonacci, esse pivôzinho que ele fez também, aqui ele buscou né, uma projeção Fibonacci, buscou bem o alvo dessa projeção também. Tá, enfim, R5 sobre compra aqui, nos, né, tanto no 4 horas quanto 1 hora, buscou liquidez nessa região, short aqui acionado, então onde eu estou realizando esse short, pessoal? Uh, ele está retestando aqui esses topinhos aqui anteriores, tá mas na minha opinião o Bitcoin vai buscar essa faixa aqui dos 16.600 e, e, e dólares, é o que eu estou de olho, tá esse é o primeiro nível que eu estou interessado em... em, em, em uh, em realizar uma parcial nesse short. E estou mais de olho na região aqui próxima dos 16.200 dólares, galera. Essa região sim que eu vou estar tá completamente fechando esse short aqui. Se eu conseguir fazer esse short, vai ser muito lindo, tá? Então o preço médio está mais ou menos aqui nessa região dos 17.150 aqui. Se eu conseguir fazer esse short, vai ser um short bacana aqui de cerca de... né? Obviamente não vai ser total, né? Mas daria, pode fazer um short aqui de cerca de 6% quase. tá? Então, muito legal. Vamos ver se eu consigo... É, realizar esse shot aqui, tá pessoal? Eu já baixei meu stop loss aqui para um pouquinho acima desse último candle e acho que vai dar bom aqui por enquanto que eu estou acreditando aqui pro Bitcoin, tá pessoal? Então o motivo principal também aqui, ó, que eu falei para vocês, a gente tem então a questão da capitulação dos mineradores, né? Quem prestou, prestou atenção aqui no último vídeo comentei que isso aqui é um sinal bearish pro Bitcoin muito ruim, que uh, começa a entrar muita venda aqui né, no pro Bitcoin. Então os mineradores começam a vender Diminui a hash rate, a hash rate caindo também, a, o Bitcoin perde força, porque o valor todo do Bitcoin está na rede dele, tá, pessoal? Então, isso aqui é um momento complicado, enquanto a gente não tiver, então, é, esse sinal de compra entrando aqui, que esse aqui realmente não deu certo, né, a gente teve essa questão da, toda aí da, da SP500 também, junto com a, com a FTX. Um, a FTX, na verdade, aqui não tinha acontecido, né? Mas a, a SP500 aqui começou a corrigir quando estava nessa, nessa região, tá? E agora aqui... A gente vai ter que esperar um outro sinal de compra que pode demorar um tempo aqui, tá? Pelo menos aí eu, eu diria, aqui nessa questão, nesse ponto aqui, demorou quanto tempo essa capitulação? Demorou cerca de 70 dias a capitulação para o Bitcoin, tá? Não sei, pessoal, tá? Pode demorar bastante tempo aí, pelo menos aí um mês, a gente vai ter que ficar de olho, mas essa capitulação pode demorar, e enquanto a gente não tiver esse sinal de compra aí, e a SP500 tiver corrigido o que tiver corrigir, eu acho que vai ser difícil a gente ter esse sinal de compra. Acredito que o próximo sinal de compra aqui desse, desse Hash Ribbons aqui possivelmente vai ser uh, muito próximo do fundo para o Bitcoin. É isso que eu estou aqui apostando, pessoal. Quem tiver com caixa na mão aí né, vai aproveitar e fazer boas compras para o Bitcoin com certeza, tá bom? Então isso aqui vai impedir um pouco, vai dificultar o Bitcoin de subir. Tá? Esse é um ponto que vocês têm que entender enquanto a gente estiver com, com esse indicador aqui. Uh, nessa situação aí, vocês podem, podem acompanhar inclusive o Twitter, vocês podem ver que está todo mundo falando sobre a capitulação dos mineradores também, tá? Então, galera, uh, a gente teve então essa questão aqui do, do, dos mineradores, RSI, enfim, né? Eu mostrei para vocês aqui os alvos, vamos olhar que estão os pontos de liquidação, mas antes aqui também comentando sobre a questão da SP500, que está aqui numa região de resistência, na minha opinião, tá? O meu gráfico mostra aqui resistência para SP500, tá? tem umas, umas, LT, umas LTBs aqui, LTAs, também mostram para mim resistência para SP500. E galera, eu acho que a partir daqui SP500 corrige, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil ela passar dessa zona aí. Eu não estou acreditando muito nisso. O cenário não está ainda favorável. Acho que uh, o cenário de recessão ainda ele é bem, uh, bem, bem realista aí, na verdade. Então, acho que não vejo motivo para SP500 sair, sair decolando aqui e a gente iniciar um novo bull market não, tá? Então, tome cuidado aí. É uma região de inflexão para SP500. Para mim, o Bitcoin aqui agora está... Né? Uh, os investidores no mercado de criptomoedas e Bitcoin estão receosos aqui nesse ponto, tá? então eu acredito que é um momento que, uh, de inflexão que a gente vai ter mais correção para esse pequeno. É o que eu estou acreditando, mas a minha análise, a análise aqui desse pequeno é extremamente superficial ainda, tá, pessoal? Eu não estou aqui muito em cima disso. Tá, mas eu volto com o canal, uh, volto a analisar aqui esse e Y para vocês aqui na medida que, que eu conseguir, tá bom? Vamos olhar aqui então os pools de liquidação, o que, que está acontecendo aqui. no, Aqui no BitMEX não tem nada acontecendo, nenhum update. Vou passar aqui então 12 horas aqui para o Bitcoin. Olha só, temos uma certa liquidez aqui, logo abaixo aqui, próximo dos, dos 16.800, já temos bastante liquidez nessa zona tá realmente aqui quem fez de repente quem tá com medo aqui tá um pouco receoso com Bitcoin eu acho que pode sim avaliar de fazer uma parcial aqui tá quem conseguiu foi pegar esse short pode avaliar de fazer uma parcial aqui nessa zonas aqui próximo dos 18.850 aqui se for possível nessa, nessas regiões porque é, realmente tem liquidez aqui aqui no High Block mostrando para mim no 12 horas tá então para mim aqui região dos 8, 18 16.850 pode ser interessante fazer uma parcial eu tô mais agressivo aqui nesse short eu acredito que a gente vai mais longe, tá? Então eu tô apostando que o Bitcoin vai buscar casas mais abaixo, tá, pessoal? Uh, deixa eu até puxar tirar esse zoom aqui rapidamente. Uh, é, eu tô apostando que o Bitcoin vai buscar essa região aqui. Pra mim, a região dos, dos 16.200 aqui eu tinha visto, tá, anteriormente. Deixa eu ver se tem aqui no gráfico aqui, isso aqui mostrando aqui. Pra mim, a região dos 16.250 vai ter bastante liquidez formando. Vou dar um zoom aqui, isso aqui é o de 7 dias, tá, pessoal? Aqui de novo os 15.900, tá? Mas não tô botando tanta fé aqui nisso. Mas para mim, essa região dos 16.200 vai ser um ponto que eu acho que vai ser chave do Bitcoin voltar a testar de novo, tá? Então, para mim, alvo aqui, região dos 16.600, depois a região dos 16.200. É o que eu tô fazendo aqui por enquanto. Se eu mudar de ideia, eu aviso para vocês aí né, no Telegram, tá bom? Participem aí do canal de Alerta Telegram. E em breve eu vou estar tá informando mais isso no grupo VIP, tá, pessoal? Não deixe de participar. Tá, porque o grupo VIP é onde eu vou estar mais atento ali respondendo as dúvidas de vocês, uh, quem tiver dúvidas aí, a gente pode conversar de uma forma mais interativa, tá? me comprometo com isso aí, o grupo VIP, porque vai ser o pessoal que está de fato operando, eu sei que é a galera que está operando ali, skin in the game, eu quero estar tá interagindo com pessoas que estão de fato aqui uh, com, né, uh, operando o mercado, essa que é a ideia, tá? Então, aqui no 7 dias, aqui no mesmo tem muita informação, tá? Então, momento aqui na minha opinião, eu vou manter esse short, aí que eu tô fazendo. olhando aqui também Kings ficha, que é outra ferramenta interessante. Aqui é bastante liquidez nessa zona aqui dos 16.600, tá? Então, um ponto que é interessante. Depois aqui é a região próxima aqui dos, deixa eu ver aqui, essa região dos 16.200, podemos buscar até essa região aqui, isso é interessante, tá? Que eu tô de olho. Mas também é legal anotar que está formando liquidez aqui na região dos 20.500, tá galera? Bastante liquidez, aqui também de liquidações na Binance, mas eu acho que Bitcoin vai ser difícil de ter força para buscar essas zonas aqui. Mas isso aqui já está mostrando para mim que a galera está ficando muito bearish aqui com Bitcoin, tá? a gente pode ter surpresa aí, tá? Só para revisar aqui então os indicadores de sentimento, eu não vejo nada demais, mas o que está me preocupando aqui um pouquinho nesse short é que esses pontos essas uh, ordens de compra aqui na região dos 16.800, tá? Então, realmente, é um ponto que quem tá com medo aí é um ponto de avaliar de realizar aí próximo dessas regiões, tá? Porque tá entrando ordem de compra aqui, tá ficando amarelinho para mim aqui nessas regiões, tá? E Mas, enfim, galera, a gente teve muita liquidação aqui, tá? Muita liquidação dos shorts aqui, então, para mim, agora os longs vão começar a tomar porrada aí, né? E vamos acompanhar como vai ser. Já tivemos bastante venda mercado também, mas não suficiente, na minha opinião. Acho que a gente pode buscar... Regiões mais abaixo aqui, estou postando aí na região dos 16.200 dólares, vamos ver se vai dar certo. Então galera, no mais que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu peço desculpas, realmente estou com a agenda aqui muito complicada, resolvendo essa questão da FTX, é, muita, muita bagunça aqui mesmo, mas espero assim que possível voltar com o canal aqui, inclusive quero fazer o membros do canal aqui para poder postar updates mais frequentes aqui para vocês, eu sei que a galera já me pede, né? se possível André, solta dois, três vídeos por dia, eu quero fazer isso, também para altcoins também, eu sei que o pessoal me pede, mas o tempo é complicado pessoal, mas acho que fazendo os o, membros do canal aqui, grupo VIP, vai ser interessante de, de eu ter um grupo mais seleto de pessoas para poder estar tá ajudando aí, tá? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê aí amanhã para mais um update. Um abraço!